Grimoriums, livros das sombras, diários mágicos, cheios de mistérios ocultos pelo tempo. Será mesmo que esses livros misteriosos de bruxos, magos e tradições antigas contêm muito poder, como dizem por aí? Nesse vídeo, eu vou revelar todos os segredos por detrás dos grimórios, livros das sombras e diários mágicos. Então, assiste esse vídeo até o final.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 Hoje eu vou falar sobre os Grimoriums, Livros das Sombras, Diários Mágicos e Diário de Sonhos, e eu vou explicar para vocês a diferença de cada um deles, tintim por tintim. Eu também vou te ensinar a consagrar o seu Livro das Sombras e ativar nele o poder ancestral e ajudar a trazer a energia dos deuses e criaturas às quais você trabalha magicamente para tornar a sua trajetória mágica ainda mais poderosa e construtiva. Esse é o meu primeiro vídeo da série Instrumentos Mágicos, que faz parte da nova iniciativa aqui do canal, o Círculo Rochinol onde uma vez por mês vocês vão receber vídeos novos com instrumentos mágicos, falando sobre história, utilização e o mais legal de tudo, trabalhos ritualísticos para você e do outro lado, que quer aprender a mexer com os instrumentos mágicos, conseguir desenvolver a espiritualidade aí da sua casa. Se você fizer parte do Círculo Rochinol, você vai entrar para um grupo secreto de estudos, onde você vai receber novas instruções mágicas para se trabalhar exercícios, rituais, meditações para serem feitas ao longo do mês inteiro é um treinamento mágico de mim para você com outras pessoas que querem se transformar que querem evoluir e que querem se encontrar dentro deste caminho mágico é muito simples e é muito fácil de participar aqui embaixo do lado do botão inscreva-se tem um botão escrito seja membro é só você escolher a categoria Círculo Rochinol e se inscrever, aí você vai assinar essa categoria e receber o link do grupo. Entrando no grupo, você vai receber mais informações sobre como proceder ao longo destes meses de treinamento mágico. Então, eu espero você, vem fazer parte da nossa revoada. A palavra Grimorium vem do francês, Gramair, que significa gramática. E dentro do meio ocultista, do meio mágico, quando a gente se refere a um grimório a gente está falando sobre um livro de conhecimentos ritualísticos, mágicos e práticas de um grupo ou de pessoas que trabalhavam ou estudavam com isso ao longo da história. Então, normalmente, quando a gente utiliza a palavra grimório para falar sobre um livro de conhecimentos, a gente está falando de um livro antigo ou clássico, contendo ou não conhecimentos de uma tradição ou de um grupo ritualístico específico como por exemplo o livro dos mortos no antigo Egito, que era um livro com conhecimentos sagrados que era passado é, de sacerdote para sacerdote, onde aqueles conhecimentos dentro daquele livro só podiam realmente ser lidos pelos iniciados daquele grupo em específico, mantendo é, à margem, mantendo o escondido das pessoas o conhecimento, para que ele não fosse fosse deturpado ou para que ele não fosse minimizado e só as pessoas que realmente o compreendessem de verdade conseguiriam ter acesso à magia e aos mistérios que estariam contidos dentro dele. A gente pode encontrar ao longo da história diferentes grimórios com citações diversas de ervas mágicas, criaturas, invocações, rituais específicos, talismãs, símbolos e diferentes outras maneiras de trabalho ritualístico. Eu vou citar para vocês alguns grimórios que são conhecidos, como por exemplo, o livro da Sagrada Magia de Abramelin, o Liber Jurates, a Chave de Salomão, o The Grand Grimoire, o Pseudo Monarchia da Emonum, o Picatrix e o Grimorium Verum. Existem outros muitos grimórios que você pode encontrar por aí, com diversas segmentações, sejam de ordens iniciáticas ou de magistas conhecidos ao longo da história e do tempo. Mas antes da gente continuar, já deu pra perceber que o conteúdo do canal é um conteúdo de primeira. Então, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pra você poder receber mais notificações de todos os vídeos que eu desenvolvo aqui pra você. Os Grimorions, dentro das ordens iniciáticas, eles normalmente funcionam como norteadores do conhecimento daquele grupo em específico, para que os novos adeptos, os novos iniciados, eles tenham a mesma fonte norteadora de conhecimento, consecutivamente tenham a, a mesma linha de pensamento ou possam conseguir trabalhar de formas parecidas, e aquela energia, ou aquela crença, ou aquele é, movimento que aquela ordem iniciática faz não seja deturpado e permaneça seguindo a ordem cronológica da qual foi criada. E não é incomum que nas ordens iniciáticas, os novos adeptos copiem à mão as informações dos grimórios dos seus iniciadores ou daqueles que estão ensinando para eles o conhecimento, passando para eles o conhecimento. A gente pode ver isso dentro da Golden Dawn, né, a Ordem da Aurora Dourada, que além deles copiarem todo o grimório do seu iniciador à mão, eles também fazem um juramento para não passar essas informações para pessoas que não sejam iniciadas ou que não tenham a outorga superior daquele conhecimento. O juramento fala mais ou menos assim. Não irei nem copiar para outra pessoa, nem permitir que se copie qualquer manuscrito até que tenha obtido permissão da segunda ordem, para que o conhecimento secreto não seja revelado por negligência. Isso demonstra que nas ordens, mesmo na atualidade, é muito comum que esse, essa transmissão manual de conhecimento seja passada. Dentro da Wicca mesmo, a gente tem esse processo onde o, o novo membro do grupo copia o Grimorion do seu iniciador para que ele contém ali, junto com ele, as informações, os rituais e as, e as diretrizes principais daquele grupo específico. Agora a gente vai falar um pouquinho do livro das sombras, do Boss, ou Book of Shadows. Essa palavra, ela se popularizou junto com a Wicca e com o seu desenvolvimento ao longo do tempo por entre o mundo, certo? E tem uma, uma citação que eu vou fazer pra vocês do livro Origens Mágicas da Wicca, escrito pela Sorita Deste, que eu achei bem interessante. Ela diz assim, ó. Uma cópia da revista The Occult Observer, de 1949, utiliza o termo Livro das Sombras para fazer referência a um artigo de um quirologista, Mir Bassir, para se referir a um manual de adivinhação em sânscrito. Então a gente pode perceber que essa, essa conotação ela é recente. E justamente por conta disso, acaba que... Falar Livro das Sombras é algo muito mais atual do que se falar Grimório. O Livro das Sombras, Book of Shadows ou Boss, é a fonte de conhecimento central é, dentro dos covens wikanianos. Cada grupo, cada tradição tem o seu Livro das Sombras, onde dentro dele vão ter todas as informações simbólicas, ritualísticas e todo o contexto de trabalho daquele grupo em específico. Um futuro iniciado copia à mão as informações do grimório do seu iniciador, jura sigilo, jura não passar para outras pessoas que não fazem parte daquela tradição e que não sejam iniciados nos mistérios as informações do coven ao qual ele pertence. O que provavelmente é uma continuação dos movimentos das tradições do passado. Desse modo, rituais, técnicas e tudo que pertence àquele grupo em específico é preservado e aquela linhagem, aquele grupo, aquele coven passa a ter a mesma esfera de conhecimento mantendo-se sempre equilibrados dentro da verdade daquele coven e daquela tradição em específica. Uma coisa muito legal dos livros das sombras é que com o tempo, além das informações do grupo, é, o iniciado pode acrescentar informações pessoais das suas práticas dentro do Grimório, o que acaba ampliando o conhecimento é, daquele grupo da tradição específica, e mesmo que sejam linhagens diferentes ou grupos diferentes, a base do Grimório é sempre a mesma, muito próxima, muito parecida. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, que tá uma delícia, mas eu quero te chamar para me seguir no Instagram, CedricNightingale. Lá tem muitas informações diferentes das que tem aqui para que você possa complementar o seu conhecimento para que possa complementar o conteúdo que você está aprendendo aqui no canal então me segue Nightingale, e me chama por direct para gente conversar o movimento e a usabilidade dos livros das sombras na atualidade devido à grande expansão da Wicca pelo mundo e os diferentes livros de diferentes autores é, e a procura por um caminho solitário acabou trazendo para o mundo uma Wicca mais eclética e essa ideia segmentar de livro das sombras acabou se perdendo um pouco, então você vai ter é, ainda nos grupos mais tradicionais e nas tradições é, que se encontra por aí de Wicca tradicionais com treinamento formal o Grimórium, onde o iniciado copia do seu iniciador porém, é, hoje em dia a gente acaba vendo o movimento do livro das sombras muito parecido com o movimento de diário mágico, onde justamente por termos grupos muito grandes de, de bruxos solitários ou de tradições ou grupos ecléticos, é, essa gama de informação acaba se perdendo e os aprendizes acabam começando a anotar dentro do livro das sombras deles informações de diversos lugares e, e anotando aquilo que eles aprendem no seu cotidiano é, como uma única fonte de aprendizado, como um diário onde todas as informações todas as experiências e tudo que eles estão conhecendo ao longo desse tempo de estudos é anotada ali, então essa linha de raciocínio, onde você tira a informação do Grimório do Iniciador e passa para o seu, e num futuro um, um futuro iniciado seu vai copiar o seu Grimório, se perde para trazer uma nova visão de Livro das Sombras, aonde se torna um caderno de anotações pessoais, de conhecimento pessoal, aonde é tirada informação de diversos lugares específicos, sendo assim o livro das sombras hoje em dia ele acaba sendo uma figura muito próxima do diário mágico perdendo muito das suas características originais, a menos que é, você faça parte de uma tradição ou de um, de um grupo de linhagem e tem ainda essa, essa usabilidade. Os diários mágicos, eles normalmente são utilizados dentro do meio ocultista como um termômetro pessoal para as práticas daquele bruxo, daquele mago, daquele ocultista, onde é anotado informações muito pessoais acerca do trabalho é, daquela pessoa. Nós compreendemos que os atos mágicos, né, que a concretização dos nossos trabalhos mágicos, muitas vezes acontecem dentro do nosso psique. Então antes mesmo da gente realizar um ritual, antes mesmo da gente realizar um ato de magia, a gente já está magnetizando e pensando como a gente vai realizar aquilo. Então o Diário Mágico ele vai fazer parte desse processo, desde, a, desde o momento onde eu tenho a vontade, o desejo, o que me trouxe aquela vontade, aquele desejo, até... Efetivamente colocar no papel, escrever quais as referências mágicas, as ervas, as pedras, os deuses e o que a gente vai utilizar para poder fazer aquele corpo ritualístico se concretizar e tornar aquela vontade que estava na nossa cabeça realidade. E depois que a gente faz o ritual, a gente também anota como a gente se sentiu, como a gente estava, como que aconteceu ao longo do tempo, o tempo que demorou para se concretizar ou se não se concretizou, e a partir dessas anotações a gente pode rever e encontrar é, o momento em que a chave virou e o desejo se realizou, ou o momento em que eu me perdi e eu não consegui alcançar meu objetivo, e até mesmo realizar esse mesmo ritual outras vezes e fazer um comparativo de onde e como e por que aquelas informações são parecidas, ou eu fiz uma vez e funcionou, e depois eu fiz e não deu certo, e eu comparo aquelas informações de quando deu certo e quando não deu certo, e ali eu tento encontrar o caminho que eu tomei, então o diário mágico acaba servindo como um grande termômetro dos nossos processos ritualísticos, para que a gente possa analisar desde o nosso pensamento e como ele gerou a vontade da gente fazer aquele ritual, até o ato mesmo mágico e a concretização ou não concretização dele em si, e as anotações vão fazer com que a gente possa entender melhor o que nós fizemos de errado o que pode ser melhorado e assim conseguir melhorar a nossa prática pessoal e compreender qual é o melhor sistema de trabalho mágico para a gente e para alguns outros praticantes a gente também encontra o livro dos sonhos, que nada mais é que um livro de anotação dos sonhos e daquilo que acontece enquanto nós estamos dormindo enquanto nós não estamos descansando espertos, na intenção de compreender ou de melhorar o cotidiano, identificando se é um sonho profético, se não é um sonho profético ou simplesmente se não é um sonho que reflete o nosso emocional. Alguns bruxos, eles compreendem que tem maior sensibilidade enquanto dormem, e através do sonho, ele consegue observar coisas que ele não observava enquanto desperto. Então, quando ele acorda, ele anota as informações do sonho, e então analisa aquele sonho para ver se tem algo passando despercebido na sua realidade. Para outros, é apenas um reflexo do psique, onde através do sonho, eu observo a minha vida, a minha realidade, o que está de errado e o que eu preciso arrumar. Então o diário de sonhos também acaba sendo um grande termômetro para que a gente possa entender aquelas informações truncadas e que não estão funcionando direito ou que a gente não está prestando atenção porque estão assim dentro do nosso inconsciente ou acontecendo em momentos onde a gente não prestou uma atenção focada mas o inconsciente prestou atenção e a nossa cabeça está tentando avisar. Sendo assim, o Livro dos Sonhos acaba sendo também é, um tipo de oráculo para você mesmo ou para sua vida, para você observar as coisas que estão rolando e, e talvez você não esteja percebendo, então melhorar e tornar sua vida mais tranquila, mais leve, buscando uma cura, uma interiorização de você mesmo. Agora que você conhece a diferença de Grimorion, Livro das Sombras, Diário Mágico e Livro dos Sonhos, a gente já pode entrar num processo... É, mais mágico e mais ritualístico vão ter diversas é, maneiras de você fazer um grimório. se você jogar aí no Google Livro das Sombras, Book of Shadow, Grimorion, Do It Yourself vocês vão encontrar diferentes técnicas de diferentes pessoas então aí vocês podem escolher o que funciona melhor para vocês e aqui a gente vai direto para a prática mágica e para a ritualística, ok? O Livro das Sombras vai ser o seu primeiro instrumento mágico ao longo dessa trajetória é, desse ano de 2021 onde cada mês você vai ter um vídeo novo falando sobre um instrumento mágico novo para que você possa anotar no seu livro das sombras o que você aprendeu os rituais e tudo o que você está extraindo deste seu processo pessoal. Para a gente poder realizar este ritual de consagração que eu vou passar para vocês eu preciso que você faça o seu livro das sombras e escreva na primeira página dele uma carta para você mesmo. E essa essa carta tem que ser uma carta muito sincera do porquê você está estudando magia, do porquê você está se dedicando a este processo, de onde você quer chegar com este processo, o que você pretende descobrir de você, do mundo, dos deuses e todas essas suas impressões e necessidades, tanto espirituais quanto emocionais. Esse processo de você escrever na primeira página do seu grimório essa carta para você mesmo é muito importante para que você não se esqueça de onde você quer chegar. E você possa se lembrar sempre dos motivos e da essência daquilo que te levou para esse caminho mágico de descoberta e transformação. E essa carta também vai servir de termômetro para a sua evolução ao longo desse percurso, aonde talvez daqui a dois, três, 6, 20 anos, você olhe o seu primeiro livro das sombras e tudo que você almejava nele e possa reconhecer o seu crescimento e o seu desenvolvimento enquanto um bruxo, bruxa, enquanto um aprendiz de magia nessa jornada mágica. Esse é o primeiro vídeo do Círculo Rochinol, que é uma nova categoria aqui do Clube de Canais. É, aonde, além deste vídeo, com essa ritualística que você vai aprender, porque eu vou ensinar para você, se você fizer parte do Círculo roxinol você vai entrar para um grupo secreto de estudos, aonde você vai receber novas instruções mágicas para se trabalhar com o Livro das Sombras. Exercícios, rituais, meditações para serem feitas ao longo do mês inteiro. É um treinamento mágico de mim para você, com outras pessoas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 meses de treinamento mágico. Então, eu espero você, vem fazer parte da nossa revoada. Para nossa ritualística de consagração, vocês vão precisar de uma vela de qualquer cor, vocês vão precisar de um copo de água para os seus ancestrais, vão precisar de um incenso da sua preferência, uma caneta, o seu livro das sombras com a sua carta já escrita. Eu recomendo que todos os rituais, feitiços e magias que você for realizar sejam feitos dentro de um círculo mágico. Se você não sabe o que é um círculo mágico, vou colocar aqui em cima nos cards para você. Vai até o vídeo, assiste, compreende o que é e como funciona para você trabalhar os seus rituais direitinho com o círculo mágico já traçado invoque os deuses de culto que você costuma trabalhar os seres, as forças e as criaturas e principalmente chame pelos seus ancestrais, pelas forças que vieram antes de você por todas aquelas pessoas que fazem parte da sua linhagem sanguínea, se você não conhece, não sabe o poder que os ancestrais têm, eu também vou deixar aqui em cima um card para você assistir um vídeo aonde eu eu falo sobre as linhagens ancestrais e todo o poder que a gente pode adquirir na nossa vida, trazendo elas para dentro do nosso culto pessoal, certo? Agora eu quero que você olhe para a vela que você acendeu, comece a respirar e observar para a chama dessa vela, e vá buscando um estado de relaxamento, um estado de calma e concentração. Vá sentindo as energias ao seu redor A magia que se cria, que se forma em volta de você neste momento E quando você se sentir pronto Você vai recitar o seguinte encantamento Eu invoco os criadores de tudo Força polarizada que gerou o mundo Eu invoco o caos que deu vida à ordem E tudo se formou a partir daí Forças primitivas que residem em mim Escuro e claro, noite e dia, lua e sol, deusa e Deus. Façam-se presentes e me guiem nesta jornada sagrada de encontro a mim mesmo. Força dos antepassados, linhagens sagradas que vieram antes de mim mestres sábios e conhecedores de toda a magia, ancestrais de minha linhagem. Peritos dos caminhos das transformações e da cura estejam presentes. Sejam meus guias, guardiões e aliados, protejam a mim e a minha trajetória mágica para que eu seja capaz de me tornar cada dia mais uma versão melhor e mais evoluída de mim mesmo nesse momento você vai ler a carta que você escreveu para você para os ancestrais e para os deuses que estão dentro do círculo mágico quando você terminar de ler a sua carta passe um pouco de incenso pela página consagre-o pelo fogo e pelo ar Pingue algumas gotinhas da cera da vela, umas gotinhas da água, consagrando com esses elementos também. E em seguida, diga a seguinte invocação. Eu abençoo e consagro este livro de segredos e cada palavra contida nele, porque reconheço que este é o início da minha jornada de transformação, porque eu reconheço que ele é o reflexo de minha dedicação e estudo porque eu reconheço que ele será o reflexo da minha jornada mágica. Eu abençoo e consagro o compromisso que faço comigo mesmo neste momento, de buscar a magia dentro e fora de mim, sempre com responsabilidade. De buscar a sabedoria sem jamais esquecer de meus princípios morais e éticos. De buscar conhecimento através de estudo e dedicação. Eu me protejo neste momento das vibrações nocivas à minha evolução e trago para perto de mim as forças dos deuses criadores. Trago para perto de mim a força de minha linhagem ancestral. Estejam comigo nesta jornada, que assim seja e assim se faça. Agora você vai assinar esse compromisso, finalizando aí o ritual, vai agradecer aos deuses, aos seres mágicos e criaturas invocadas, aos seus ancestrais que estiveram presentes, vai destraçar o círculo mágico e seguir rumo aos estudos. Este é o primeiro processo aí da sua jornada, onde muita coisa vai acontecer de bom. E eu espero do fundo do meu coração que você se desenvolva e se torne uma pessoa mais evoluída e ainda mais incrível do que você já é. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.